Obrigadão por nos vir apresentar o teu projeto de track day. Mega barato. Mega low cost. Mega low cost. querem que mas eu nunca vou mudar. amigo Ricardo e olhávamos aqui, ah, mas o próximo ah, assim. agora falando a sério, estes carros fazem um ronco não, de filtro é brutalmente. Sim, sim, sim. De filtro que neste caso não é, não não é, é manhã assim. mas faz um bafuzão. Malta, são ou, lá, é isto a gritar lá em cima. Car, arrancar, arrancar. O carro, <risos> troca de nome, voltámos no carro no mesmo dia. Vieram a andar? Vieram a andar. Top, estava, estava operacional? Chegou. <risos> chegou. <risos> estava, chegou. Chegou. Chegou já não foi mal. Chegou. Esteve uma birra a meio, acendeu a luz do motor, mas depois apagou. Aqui era olhar a não. Acho que ele tinha. estava com o líquido de refrigeração a mais. E assim não Assim Assinalou, mas. deste carro em quente durado está bom. estavas-me a dizer que ele está a se carregado, não está? Este motor está a se carregado. Está-se a aguentar muito bem. Hum. Hum. Hum. Espero hum. que não sejam as famous last words. Não é, não é? É, como se costuma dizer, as melhores da morte. Não é? não. Mas, até ver, tudo tranquilo, não pede óleo, não o aquece, não, não estrilo. Spark é verdadeiro ou é esse parque chinês? Diz aí spark, não sei. Era era o que estava na, na oficina, atenção aqui da DN projetos. Não, é o... se calhar é verdadeiro. Igual digo V8 é outro carro. não é É que é outro carro. E tá feito. Nossa, não se nega nada. Não, não, não. Ah, não se nega nada, só choro Tá bom, tanto não tô outra Só preciso Tá top